Uma VPS, <risos> um da Polícia do Norte Vamos quer senhoras e senhores Seguindo Mas atenção, vem atrás de mim para mostrar Ô, hein, senhoras e mas não que é Agora, o por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, tem outras etnias lá fora, eles vieram aqui para o senhor apoio ao étnico desenvolvimento sustentável nas terras indígenas, licenciamento ambiental, cintos linhas de crédito, financiamento de fomento, apoio ao PL 490, e vieram aqui reafirmar o apoio integral ao seu governo. Nós temos mais de 300 índios ali, são várias lideranças de todo o Brasil, vieram trazer esse apoio e esse abraço para a terra. O que, é que eles querem? É fazer em sua terra o que o fazendeiro faz ao lado da terra dele É mais ou menos isso? Exatamente Sim. Alguém aqui que vai o apresenta Meu nome bom, é, é... S.T.D. Chabante Servo de Deus Líder Cacique ah, O que eu quero para o nosso povo? O que eu quero o que nós queremos? Aqueles que estão aqui É uma vida independência Para o povo Deste país Principalmente povo originário nome, nome, é, Denominado Indígena Queremos Desenvolvimento Produções né? Queremos ser produtores Queremos mostrar A nossa dignidade A nossa honra e a, e a nossa capacidade de ser índio trabalhador. Queremos também contribuir o desenvolvimento do nosso pa país através, dentro da nossa terra, onde iremos produzir. Né? Através das la lavouras mecanizadas, assim também mineração dentro da terra indígena. E por que nós não podemos explorar? E por que o índio não pode produzir, né, e essa, esse minério, esse minério, ouro abençoado que Deus deu para o povo indígena. E por quê? Então, estamos aqui, quero declarar para o nosso povo indígena, para os meus companheiros líderes indígenas, para o presidente da FUNAI, estamos apoiando o nosso querido servo de Deus, irmão Bolsonaro. É. Estamos aqui para defender, estamos querendo morrer junto com eles como patriotismo. Respeita meu país, respeita nosso servo, que ele possa servir o nosso país, o nosso Brasil, como ele tem demonstrado, como ele tem tendo firme, né, trazendo todo esse o bem para o nosso povo para nossa nação, é que é desenvolvimento, erradicar a pobreza dentro do povo indígena e não indígena. Queremos dependência para o povo indígena, produção, lavoura, já, que venha a provar já, Bolsonaro, não teme. Se o povo está com o Senhor, porque Deus está com o Senhor. Verdade. Ninguém, ninguém está acima de Deus, ninguém, nem qualquer autoridade em qualquer país Desenvolvimento mundial, ninguém está acima de Deus Se Deus escolheu, determinou, salvou, livrou, sustentou pela sua mão poderosa Ninguém vai tirar da presidência do Brasil Ninguém vai caçar uma dato E em nome de Jesus, pela fé que eu tenho, que tudo isso vai dar certo, eu declaro, em nome de Jesus Cristo, Senhor Cacique, irmão, doutor Marcelo, não teme para o povo, só teme a Deus. Seja firme por nós, povo indígena. Estamos juntos. Muito obrigado, irmão Bolsonaro, Deus abençoe o nosso querido senhor. deputado está aqui, do Mato Grosso, graças a Deus, um serve de Deus, está servindo nós. Tá? Igual o senhor, tá? que eu falei muito, porque nós é assim, né? Principalmente o líder indígena, quando toma uma decisão, fala mesmo, tá? Então, deixa bem claro, os traidores do país, eu oro a Deus, para Deus castigar. Eu oro a Deus, em de madrugada, para Deus proteger da saúde para nosso querido irmão Bolsonaro. Em nome de Jesus Cristo, abaixa a cabeça um pouco. Senhor nosso Deus, que a sua glória venha descer aqui e que o um mistério poderoso venha confundir esse doido endemoniado que estão aí no Brasil a esquerda, a petista e os outros demais que tentaram matar o nosso povo. Mas o Senhor levantou o teu servo para que o Senhor venha conduzir junto com ele e cuidar do teu povo brasileiro. Eu declaro paz, harmonia e prosperidade para o nosso país, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém. Amém. Bora, bora. Bora, bora. Deixa Vamos lá, cara.